E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E a minha cara de desespero é porque Você foi chamado para o ponto de envio, você foi é. chamado para o ponto de coleta. Agora você precisa dar nota no seu negócio. E o que, que eu faço, né? Ale o que, que eu faço, várias pessoas estão me perguntando, a gente postou o vídeo do ponto de envio, e eu vi muitas pessoas com o um pensamento que a gente pode mudar. Então fica comigo aí nos próximos vídeos que eu vou te falar exatamente o que, que você tem que fazer se isso aconteceu na tua vida. Vem comigo. Bora, nós vamos pra tela agora, hein? vocês vão ver, o Beto vai dar um jeito aqui de ficar bom, meio tela, meio, meio outra câmera aqui, a gente nunca fez isso, então beleza. Ale, caí no ponto de envio, o que a gente já notou, alguns estão pedindo NF, mas também está aceitando declaração, tá? Esse é o primeiro ponto. A primeira escolha e a primeira resposta que você tem que me dar aqui, primeiro, se o que você tem tá, é um hobby ou um negócio, esse é o primeiro ponto que a gente tem que, que você tem que me responder, tá? Porque se isso for um hobby pra você, pode ser que esse seu hobby não seja mais viável, tá? E aí você vai, sei lá, jogar badminton, vai jogar futebol, vai jogar CS, vai, vai nadar, vai ler, não sei. Vai fazer alguma outra coisa, vai arrumar um emprego CLT, ou você, provavelmente você já tem pra CLT, né? Se você leva isso como um hobby, tá? Esse é o primeiro ponto. Tá bom? Porque eu vejo muitas pessoas falando Pô, Alê, mas eu não quero ser um vendedor profissional, eu faço um pedido só. Tal. O plano de expansão, né? Quando a gente fala de ponto de envio, com certeza inclui tá ter um ponto de envio muito próximo de você. A gente tá falando de um, dois KM, tal, tá até batendo um papo cujo onda pega aqui, que é o seu da pega aqui, a gente vai ter um conteúdo massa legal ao vivo aí também pra vocês, pra vocês entenderem mais sobre o ponto de envio. Então vai ser bem massa, fica ligado, mas. Tipo, então não vai ser mais uma desculpa o espaço, a gente já tem ponto de envio funcionando até 20 horas, o que o correio funciona até as 17, então assim, não vai adiantar usar esse argumento, tá? Pode ser que o Mercado Livre volte atrás, pode ser que o Mercado Livre não volte. Então você tem que decidir o que você quer para sua vida, tá? Ao mesmo tempo, algumas pessoas me procuraram e falaram, pô ali agora, porque a, o, pra alguns o problema é a distância, né? Mesmo levando com declaração, o cara tem que parar o dia dele pra levar. E tem algumas pessoas que estão reclamando porque agora tem que gerar nota fiscal, tá? Então, se você tem algo que agora tem que gerar nota fiscal e isso é um problema pra você, você tinha um hobby, tá? Ale, não, não, não tô julgando quem vende sem nota, tô, nada disso, tá? Quem compra sem nota, que eu tô jogando a real para que você entenda e você entenda o próximo passo da oportunidade que eu vou falar aqui pra você, porque senão você vai ficar com a cabeça lá de trás ainda. E beleza, tua cabeça é de um golpista, tá? Agora eu estou falando com a cabeça de quem olha negócio. Você tem vontade que isso seja o seu negócio principal? Ou às vezes isso já é a sua fonte de renda principal? Isso já é o seu negócio? Você já fala para os outros que você tem um negócio? Mas você não leva isso para sua cabeça? Tá? Por quê? Cara, se eu tenho um negócio que eu não consigo viabilizar a NFE, ele é aceitável em um ponto, tá até um momento. E aí eu não estou falando nada de Receita Federal, não. Estou falando é, é uma visão que pode ser aceitável para você até em algum momento da sua vida. Mas ele tem que ser levado com uma passagem, tá? Então é uma passagem para o teu negócio. Por quê? Porque ele não é sustentável. Não é sustentável. Você não consegue ter nota de entrada, você não consegue ter a nota de saída. Você não tem isso, você não tem aquilo. Teve gente que me procurou, nada contra, tá? só para trazer os casos em realidade. Cada um faz o que quiser com o seu negócio, com a sua vida. É, teve gente que me procurou, falou, cara, eu faturo 80 mil, 80 pau, 80 mil reais no mês eu não consigo legalizar o meu negócio com nota fiscal. E agora, daqui 15 dias, eles querem que eu coloque uma nota fiscal lá dentro. Cara, você demorou. Provavelmente você tem um negócio há bastante tempo, ele está faturando 80 mil reais. E você nunca pensou nessa dificuldade. Tá? Então agora eu vou te dizer como é que você teria que estar pensando. Beleza? E comentem, eu quero, eu quero estimular bastante gente a comentar. Não adianta me xingar, tá? Xingamento não é comentário, é burrice, Então, o que você desejar para mim, eu desejo em dobro para sua vida, para sua família e para e para você. Entenda isso como um, um vídeo construtivo para que você possa evoluir dentro da sua vida, dentro do seu negócio, tá? Porque eu vou te dar a visão agora. Vamos lá. Então, bora. Se você foi chamado para o ponto de envio, se agora você teve que legalizar, profissionalizar o seu negócio e você está tendo que dar nota fiscal de tudo. Vamos olhar para o copo meio cheio? Copo meio vazio. Começa a pagar 4%. Ali. Ah, no faturamento que eu estou já dá 7%. Ali. Isso é um roubo tal. Todo mundo tem que pagar. Se todo mundo paga ou não, é outro 500 O problema é da receita. Tá? E acaba sendo nosso em algum momento, mas beleza. tá aqui. Tá? Só que quais as possibilidades que abriram na sua vida? Antes você não ia para B2W porque você não podia dar nota. Então, agora você pode ir. Você tem Magalu... Você tem... Deixa eu link aqui embaixo, tá? Db2A pra você. Vamos lá, muda a tua vida. Então, Magalu, você pode ir pra Madeira Madeira, você pode ir pra móveis você pode ir para Carrefour, você pode ir para um monte de lugar agora. Porque agora você tem o que todos eles querem, que é a nota, eles querem uma empresa, eles querem um processo, tá? Então, se antes você reclamar, a ah, concorrência, é muito grande, tá? Eu tô concorrendo. Vamos lá. Muda. Então, copo meio cheio, Olhando o copo meio cheio Você acabou de ampliar o seu horizonte Agradeço ao Mercado Livre por ter te dado esse chacoalhão Você acabou Ele acabou de mudar a tua empresa Tá? Ele acabou de mudar a tua empresa E além disso, nesse vídeo você está aprendendo psicografia Porque isso aqui é quase uma psicografia, entendeu? A letra Por isso que tem que estar tá ouvindo e assistindo Então já é Tá? Para entender a luz. Dentro desse cenário Agora também você pode ir pro full, cara Posso ler, eu posso ir pro fundo, velho. Eu posso fazer, posso aumentar minha venda. Eu posso crescer meu negócio. Tá? Então para de pensar no copo meio cheio. Para de procurar um culpado. Se o seu negócio não pode ser viabilizado e você nunca pensou nisso antes, o errado é você, tá? Sem saber ou sabendo, mas o errado é você. Você é o cara que tá lá na frente do teu barquinho, né? Tá lá aqui, normalmente fica atrás, né? Você tá aqui, quem tá com o timão do seu barco é você aqui atrás. O Ale tá aqui. Se eu mandei o meu barco, tem lá um moinho né, dentro da água, e eu tô mandando o meu barco ir pra esse caminho, o problema é meu, cara. Eu sabia que um dia eu ia chegar no moinho Certo? A culpa não é do Meli, a culpa não é de ninguém, cara. Porque é o um mercado livre, mas poderia ser a Receita Federal. Tá? Poderia ser a Receita Federal. Dentro do teu negócio, beleza? Então aproveita que o Mercado Livre te deu um o vai, amplia o teu negócio, vai, faz do seu negócio um negócio, vai, cresça, mude a sua visão, acelera, vão pra cima. Quero ver seu comentário, pode ser, cara, opinião você pode dar, eu respeito todas, tanto que vários comentários do outro vídeo a gente não respondeu, deixou vocês darem a opinião de vocês, porque eu respeito a opinião, falta de educação eu não aceito, como eu sempre falo, a casa ainda é minha, os vídeos são meus. Então, assim, respeitem todos os comentários, respeitem todos que comentem. Deixem a sua opinião, tá bom? Sua visão e a sua opinião sobre isso, tá? Aqui eu tô deixando a minha. Quero saber a sua. Grande abraço e valeu.